Já está há três dias no banheiro Em Raio X dentro da privada Em cabeça a privada está muito gelada e o moreno não quer escorregar Filho da puta! Ainda não é inverno! E aonde você pensa que vai? Ainda não terminei de convencê-lo de que ela ainda é inverno! Quer por favor me sentar de volta nessa maldita privada congelada? Olha, meu irmão, eu acho que você tinha que comprar uma latrina térmica! Cagar assim é foda! A pelotinha te dado do ar da graça, cabeça aquela Ela é mais uma que nós íamos mandar pra vala! Aliás, você faz muito pouco pela sua bunda! Esse dias eu quase me cortei com papel higiênico barato! Espero espere! Temos visita! Eu escuto uma voz! Olá telespectadores, cagões e comilões, vocês que desonanjados e têm preguiça de ir ao banheiro após aquela feijoada, seus problemas acabaram. Borra botas, pau de bosta e a chance de tirar o cu da lama. A Acagaram no muro e o governo quebraram o pudor! saia cagando por aí com a nossa privada móvel. O que está acontecendo aí, Cabeça Uca? me chamou de borra o quê? Fala pra ele que eu sou o Borra Vaso aqui, você é só um hospedeiro. O que ele quer? Isso mesmo, a mais nova do mercado! Privada com controle remoto e rodinhas, Tudo que a sua bunda precisa, luxo e conforto, e ainda não é a cagada da sua vida, pensa já! Você pode adquirir o produto na sua casa pela TV, basta bastando dizer que você quer cagar nela agora. Revenge o já um papel higiênico escrito com a sua merda para a caixa d'água postal dizendo qual a privada que uh... você é anda enquanto você caga! Aqui está a sua private. Boas festas! Vai me sujar de merda pra na a cabeça louca! Aquecedor, centro e modíaco. -tipo. Pitadeira, fecal. Limpa a Vamos ver porque essa presente é feita. Cacildes, vamos ser pitotas de corrida de privada. Se segura a cabeça roca, machadinha. Se sai é uma pista de verdade, cabeça de vento! Tem que ganhar lá de medo, sozinha, assim pelota, sai. Sai da frente! Aqui com seu cor sem cabelo, barbeiro! Eu já sabia que era na base do terror. Eu dei duas opções: execuções por descarga um o mergulho mortal no esgoto. Agora será devorada por mil larvas de varejeira, pois vai estar ao ar livre. Que bosta! Nós sobrevivemos de 2.900 da do que ela tinha de banheiro público! E agora? Não sinto o fido da bosta que acabou de fazer, mas que estranho! O que está esperando, seu idiota? Precisamos chegar naquela latrina, se você realmente cagou. Deixa que eu levo a gente, imbecil! Eu não sei porque Deus fez isso comigo! Eu nasci grudado numa bosta que nem você! Droga! Cagamos sangue! É todo sangue pelotado! Ah.